Olá, muito bom dia. Nosso Balanço Geral desta segunda-feira, dia 24 de junho, começa agora. Vamos juntos, balanço geral, Bahia no ar com todas as informações, prestação de serviço para você aí de casa, aproveitando esse feriadão prolongado, feriado da nossa Bahia, feriado do no nosso Nordeste. Hora dos destaques do balanço geral. Foragido por homicídio é preso após ser identificado em portal de reconhecimento facial no entorno da Arena Fonte Nova. Olha a imagem dele aí. Tem outro destaque também, um tiroteio no bairro de Narandiba deixa duas pessoas feridas e uma pessoa morta. Já já a gente traz os detalhes. E São João no Pelourinho foi uma ótima opção para quem resolveu passar aí as festas juninas aqui em Salvador. Grandes atrações animaram o público. A gente vai trazer os detalhes já já. O Balanço Geral volta daqui a pouco. Nesta segunda... Passe sua tarde com a gente. De volta com o nosso Balanço Geral nesta segunda-feira, dia 24 de junho. Vamos acordar porque a gente tem notícia. Eu já chamo Henrique Oliveira no Hospital Geral do Estado com as principais ocorrências deste final de semana, desse feriadão. Henrique Oliveira com você. Muito bom dia. Oi, Laís, bom dia. Bom dia também para você, de casa que nos acompanha. Um movimento grande aqui no HGE. Acaba de chegar aqui uma, um carro particular trazendo uma vítima do Balanço Geral. Muito bom passar por aqui, viu? Principalmente nesse plantão de festejos juninos. Eu continuo com você no Bahia Anuá, exatamente agora.